Aí, malhando um feijãozinho fresco. <risos> Uru tal. Tu tem. Tu tem. Peraí, já. deixa eu ver. delícia. Feijão fresco. <risos> aqui uma cozinhada. Vou catar agora pra botar na panela. Feijãozinho fresco. Olha, gente. Agora vamos dar uma catada aqui no nosso feijãozinho fresquinho, orgânico, bem gente, agora vamos botar o, já lavei, vamos botar no fogo e vamos ver se ele é rápido mesmo, né, ó, feijãozinho aí desenvolvido pelo pessoal do antiga Iapar de Londrina, né, urutau, Vamos cozinhar ele, beleza? Normalmente, quando é feijão assim, que a gente compra no mercado, quando dá aquela começa a ferver água, eu pego aquela primeira água e jogo fora. Que aí sai um pouco da toxicidade dele, né? Esse aqui eu não vou fazer isso porque. Nosso feijão, né, gente? Orgânico, gostoso. Vai direto. A gente, tem cinco minutinhos que tá na pressão. Agora eu vou já refogar aqui, ó, cebola, alho, depois eu vou botar a sofinha, a cebolinha, um pouquinho de cominho e o sal. Esse é o tempero que vai ser do feijão, tá? e a cebolinha deixar dar uma mochadinha e a gente joga no feijão, aí a gente vai abrir o feijão, já tá ali tem um Dois minutos 10 que começou a pressão ali Aí, tá bom aqui agora vou vamos abrir aqui a panela de pressão para ver como é que o tá nosso feijão pra gente colocar os tempero Gente, agora eu vou abrir aqui. Vamos temperar esse feijão. Vou temperar nesse fogo aqui. Fica mais perto. 25 minutos. Ó. Né? Tá mole. Ai, tá quente. Hum tá mole. Mas ele vai ficar um pouquinho mais mole. Mas a gente vai botar o tempero já agora. Esse tempero já já desmancha um pouco aqui assim na com mais um, uma pressão aqui. Ó, vamos botar sal. Essa quantidade eu coloco, depois eu provo no final, né? Se precisa de mais. E cominho. Agora eu vou dar mais uma pressão. Eu não vou provar a de sal, porque né, o tempero também ele ajuda a. Saudade temperar. Então, depois que dá mais uma pressão aí que eu provo e aí eu finalizo vendo o sal. Vamos lá. E aí, enquanto o meu feijão está terminando de cozinhar, eu vou contar aqui um peixinho para comer com esse feijãozinho. Esse aqui eu vou fazer frito. Eu gosto que eu acho que ele fica mais rapidinho, ó, em pedaços assim, tá? Eu já passei uma linha nele e aí eu vou temperar com sal e limão, sal e limão. Tem gente que fala que peixe de mar você não põe limão, você só tempera só com sal, então limão na hora de comer, mas eu gosto com temperar com também É uma coisa não é uma regra, tá bom? Eu já tinha passado ele na água. sei que aqui tem mais ou menos uma passão. Eu ponho uma meia colher de sal. Uma meia colher de sal. Esse aqui já é o suficiente. Vou temperar o seu peixe. Umas 250 gramas de peixe aqui. Aí eu faço assim: depois eu passo um trigo. e frito. Quatro frutídeos que a gente fala, a frutídeo não é bom. De vez em quando, né? Eu tô tomar um pouquinho de Esse doce também não merece, né? Aí eu deixo ele marinhando aqui Bonito, né? a gente está fazendo essa para fazer o arroz. A gente vai comer com esse fechãozinho. Eu gosto de fazer arroz com cenoura. Enquanto então, tem cenoura e a gente está colhendo os águas, quando então, a gente vai, ele está regado, ó. Vou colocar nesse arroz para dar uma enriquecida nele. A minha cebola e meu alho estão aqui. Eu tenho... Da vizinha orgânica. dá pra montar fora aqui da gostava, tá né? Vou, lá, assim. vou dar uma refogada aqui e vamos pegar o arroz. Vou pegar o arroz. Eu não lavo o arroz porque ele né, é um arroz de boa qualidade. Eu não consigo lavar. Quando é um arrozinho é muito. Ele meio sujo, aí eu lavo. Aí ele. Eu tô com a minha água já ferveu ali. Vamos pegar o feijão para a gente dar uma olhada nele, vamos medir, uma xícara de arroz duas de água, eu sempre mexo, porque aí não tem erro de você ficar dentro se está duro, se está mole, se precisa de mais água, menos água, então eu sempre faço essa medida, uma de arroz duas de água, pronto. aqui para uma xícara vai uma ponta aqui de sal e agora a minha vagem, ó, eu já tá perdendo na né? cara, já tava perdendo a vagem, ela é meia durinha, né, então já coloca minha tá perdendo, deixa meio abertinho para não derramar e abaixa o fogo, vou colocar nesse daqui, nesse outro ali, ele é mais fraco. Mais Vamos ver o feijão. Vamos ver então, o nosso feijão. gente, olha, que delícia. Vamos provar de sal agora? Agora sim, eu provo sal pra gente ver se tá bom de sal. Feijão super saboroso. Um pouquinho mais de sal. E tá pronto. Nossa, gente. Que delícia. Vou diminuir isso aqui. Aí, gente, agora a gente vai experimentar, né? Pegar só o caldinho, servidos ó, que delícia! É isso aí, gente. Feijão fresco, ele tem outro sabor, é muito gostoso. Pensa em feijão orgânico, plantado, colhido ó, cozinhado agora, fresquinho. Muito gostoso, outro sabor. Bem, feijão pronto, né? Agora eu vou passar o trigo aqui no, no meu peixe, que eu deixei marinando, pra quitar para comer com o feijão, é aquele arrozinho com vagem, né? Bem gostoso. Gente, isso aqui pode ser até almoço de domingo, porque tem gente que fala Ah, eu não como feijão porque é domingo Nada a ver Comer feijão a hora aqui Tem vontade de comer feijão Você pode comer feijão, aí você come feijão não tem essa de, né, de dia Deixa eu fazer essa quantidade aqui guardar para fazer mais tarde. Aqui dá pra... Se inscreva no nosso canal, gente. Compartilhe. Vou comer agora um feijãozinho preto, fresquinho, com um peixinho. Beijo e fique com Deus.